Esta aqui é específica só para legendagem, tem muitos idiomas, não traduz automático, claro. Posso escolher o estilo de legenda. Vou fazer esta, sim, por exemplo. Ok. Vou colocar aqui a gravar. Estamos a utilizar a aplicação Clipomatic na formação de marketing digital. Uh, isto porque os vídeos legendados são fundamentais para publicar nas redes sociais em anúncios orgânicos e também para anúncios. Eu posso agora tocar aqui nas legendas e editar nas legendas todas, para colocar pontuação, ou, se me enganei, alguma palavra ele não reconheceu bem.